Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador da Vida Magna e Qualidade de Vida. Nesse vídeo eu vou te explicar os dois grandes pilares da felicidade. Você vai entender a felicidade de uma maneira bem concreta e prática. Isso vai permitir você dar os primeiros passos no caminho da felicidade. Eu vou falar também sobre a busca essencial do ser humano. Aquelas perguntas tipo o que eu busco nessa vida, o que eu realmente quero. Se você realmente quer obter mais da sua vida do que você vem obtendo. Parabéns, você está no lugar certo. Que a maioria das pessoas não sabe o que é felicidade, não sabe o que buscam e o que querem na vida. No fundo não sabe o que precisa para viver bem, porque viver bem é uma arte. E não tem como falar de qualidade de vida sem falar da busca essencial de todo o ser humano. Todas as pessoas querem ser felizes. Aristóteles falava que esse é o maior bem do ser humano, a felicidade. E para falar sobre isso eu vou recorrer à filosofia, que é o amor à sabedoria, pois é ela quem lida com as questões fundamentais desde os mais remotos tempos. Perguntas como qual o sentido da vida, o que todos nós buscamos na vida, são perguntas chamadas existenciais. São existenciais porque lidam com o âmago da existência do ser humano. Talvez você já tenha se perguntado, nem que seja no chuveiro, o que é que eu busco nessa vida? O que é que eu realmente quero? O que realmente é importante? Qual o sentido de tudo isso? Vários pensadores, vários filósofos chegaram a respostas muito satisfatórias para essa pergunta fundamental. O que todos nós buscamos nesta vida. Desde Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca, Epíteto, Confúcio e outros, chegaram a respostas muito parecidas para essas perguntas que povoam a mente das pessoas desde os mais remotos tempos. Talvez você já tenha encontrado a resposta para essa pergunta. O que será que você procura na vida? A resposta é simples. É essa tal felicidade. Mas isso nos traz outra pergunta. O que é felicidade? Seria muito ousado dar uma definição de felicidade, já que felicidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas e se a gente levar em consideração essas diferenças? E se a gente relacionar todas as respostas dos grandes pensadores e filósofos, a gente poderia chegar numa definição que é a seguinte. A felicidade é um estado essencial que nós atingimos quando utilizamos os nossos talentos na potencialidade máxima. E alcançamos a realização, o sucesso, a plenitude, quando nos permitimos satisfazer os nossos valores mais profundos. Nessa definição, nós passamos por dois pilares fundamentais, que são os nossos talentos, que são únicos e individuais, e o outro pilar são os valores, que são diferentes para cada um de nós. E esse sentimento de felicidade e de realização é potencializado quando utilizamos nossos talentos e nossos valores para ajudar os demais, para promover uma boa convivência. Essas são as duas pernas que precisam ser fortalecidas para trilhar o caminho da felicidade e se conectar com a vida, talentos e valores. Aqui vemos uma integração, uma conexão interessante no tema de desenvolvimento humano com a qualidade de vida. Ainda vamos falar mais sobre isso, mas agora você já consegue ter uma visão mais concreta, mais prática e mais aplicável deste caminho. Assim é possível entender o que é felicidade e se torna possível ser feliz.